Vamos, vamos roubar esse, esse Chevrolet aqui pra nós. Vai tirar que eu. A corona vai nem reagir. Ih, chamou de idiota, mané. Bora. 10 P1 aí. g vai o de coste também, acho. Tô indo. Que isso, que isso? Tão a tão a Mano, tô era... atirando em mim tão do era... nada. Que isso, era... isso cara? Eu polícia, eu é... Ei! Que que? Tá, tá pega não deu, não deu Só pra ver que... nada. É Os é caras.